Se tem uma lição que a gente vai conseguir tirar dessa crise que o Brasil está passando é o nível de inescrupulosidade, o nível de oportunismo de certas partes da política, do centrão, da esquerda e, claro, não precisa falar do jornalismo brasileiro. Tem um governador de São Paulo chamado João Dória que se elegeu porque surfou a onda do Bolsonaro. Inclusive, ele usava camisetas escrito Bolso Dória, sendo que a gente foi ver, depois de algum tempo, que a única Bolso Dória que existe de verdade no Brasil é a Vera Magalhães, porque ela está dentro do bolso do Dória. Ele financia certos jornalistas para atacar o Bolsonaro. Na sua mania de grandeza e na sua megalomania, ele já se considera um futuro presidente do Brasil. O que ele não sabe é que ele está assassinando a sua carreira política. Talvez o primeiro óbito em São Paulo do, do coronavírus foi a carreira política de João Dória. Agora, nós vamos falar um pouco dessa hipocrisia gritante que temos nesse indivíduo. Ele soltou um tweet há alguns dias dizendo o seguinte, leia comigo. Sobre o hospital das clínicas, em janeiro instituímos um comitê de crise para acompanhar e prevenir todas as necessidades decorrentes da pandemia. O hospital hoje possui todos os insumos, incluindo álcool, gel, máscaras e luva para os profissionais. Em janeiro ele já sabia que haveria uma crise da pandemia, certo? Que maravilha! Que pessoa precavida que lá em janeiro já organizou o hospital, já criou um estoque de insumos, de luvas, de álcool gel para poder proteger a sua população. Pessoa responsável, não é? Mas espere um minuto, veja esse tweet dele de fevereiro deste ano. 19 de fevereiro de 2020. Atraímos milhares de turistas de outros estados e do exterior gerando desenvolvimento, emprego e renda para São Paulo. Aqui, para São Paulo, aqui em São Paulo. O turismo é levado a sério. Resumindo. Ele já sabia que haveria uma crise, já sabia da pandemia e mesmo assim atraiu milhares de turistas para São Paulo. Repare que São Paulo é hoje o foco principal do número de casos e de mortes no Brasil. Ao meu ver, e eu acredito que eu estou correto, Dória é diretamente responsável por essas mortes que estão acontecendo em São Paulo. Porque mesmo sabendo da pandemia, ele mesmo fala com as próprias palavras, ele atraiu milhares de turistas do mundo inteiro, dentre esses chineses e italianos. E agora ele vem querer atacar o nosso presidente por estar tomando, por estar tomando medidas sensatas. Para terminar esse vídeo com chave de ouro, assista a descascada que o Dória levou do nosso presidente, escancarando o seu oportunismo, já entrando em campanha para a presidência em 2022, achando que a população não vai perceber o seu grau de hipocrisia. Sim, Dória, você é o primeiro verdadeiro óbito do coronavírus. A sua carreira política morreu. Completamente diferente e dissociada a ocasião das eleições de 2022, onde vossa excelência apoderou o segundo nome para dirigir o governador. A as eleições, com o presidente do rosto passado, que se para a prefeitura, fica com as coisas que começa a atacar. Quando a gente, aquele que emprestou o seu, o seu nome para sua campanha, não de forma vontade. guarda essas duas observações por causa das eleições de 2022, onde vossa excelência tenta adicionar Todo o chamado intemagogia por ocasião da mudanças. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final da Rússia em 2018, a Rússia assumiu uma postura completamente diferente. Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo